de engenharia. Os protótipos esse semestre são avaliados quanto à sua eficiência, robustez e calibração da instrumentação que os alunos têm que fazer usando a plataforma Arduino. E aqui nesse momento vocês podem ver ao fundo os alunos estão ensaiando os seus protótipos na bancada do laboratório para medir a efetividade, o qual vai ser atribuída uma nota que é a nota de uh, avaliação deles na disciplina. Essa é uma roda entálpica construída no projeto de medições térmicas, da eng... graduação da engenharia mecânica. É um trocador de calor circular, que vai trocar o calor entre dois escoamentos, o escoamento frio e o escoamento quente de ar. Então, vocês podem ver pelo lado esquerdo está vindo o ar quente por baixo e por cima está vindo o ar frio. E no meio tem uma roda de alumínio, que é um trocador de calor, que vai fazer a troca térmica entre esses dois escoamentos. Esse semestre o desafio foi a construção de um trocador de calor chamado roda entálpica, que está sendo ensaiado agora, onde o laboratório fornece uma corrente de ar quente, uma corrente de ar frio, e os alunos vão mostrando então os seus protótipos e verificando o desempenho deles nesta função.